Olá, aqui é o Bill, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Black Squad e não sei se estão percebendo, meu microfone é novo né, eu já estou usando ele e me diz aí o que vocês acharam, se tá bom, se tá ruim, não sei mas vamos, vamos que interessa. primeiramente eu vou falar sobre... É, gameplay, eu não estou trazendo gameplay porque meu VPN está horrível, não estou conseguindo jogar ele entra no jogo tudo, mas quando conecta na, na partida ele dá algum erro e eu não consigo jogar, eu não consigo trazer gameplay, talvez eu vou trazer só no beta mesmo Então infelizmente tá ruim, o meu coreano não quer pegar também, eu tô zicado pra isso, mas não importa. É, durante esse vídeo eu tô soltando umas aqui, né, não sei se vocês já perceberam, eu já soltei algumas enquanto eu tava falando aqui. Enquanto rola esse gameplay aleatório de qualquer jogo que nem eu sei qual que vai ser. É... Eu tô com bastante aqui ainda, bastante mesmo E eu não sei como que eu distribuo É um jeito de ajudar vocês, me ajudar Mas eu acho que quase todo mundo já tem aqui Porque eu não vejo ninguém mais solicitando aqui que nem antes Pra todo mundo que pediu pra mim eu já mandei Então não vejo mais gente pedindo aqui Nem nada E pra quem gosta do competitivo A OCB, que é a Organização de Campeonatos Brasileiros Na qual eu faço parte dele é, Vai trazer O Black Squad pro Pro, pro competitivo também, né Vai começar, só estamos esperando sair o jogo em si mesmo para começar a anunciar os campeonatinhos, os campeonatos pagos, os campeonatos gratuitos. Dá uma curtida na página lá que você vai ver tudo que eles fazem. Já rola bastante campeonato em outros jogos: rola no Crossfire, rola no Tical Ops, em vários jogos vai rolar. Então é bom você já dar uma olhadinha já e já vai vendo como que vai se familiarizando com a página e ver como que funciona os campeonatos. Mas é boa notícia para quem quer. É, jogar o competitivo do jogo, que eu vejo que muita gente tá querendo mesmo, né? Bom, bom, que isso movimenta bastante o jogo. Então, não vai cair na, no esquecimento com algum jogo aí. Mas, é, eu acho que é só isso que eu tinha que falar mesmo. Não tem muita coisa. Eu tô meio desanimado, porque não consigo gravar <risos> esse jogo logo. Mas eu não, não tô tão assim. O que importa é, é o que vai vir pra gente. Então, é isso aí. <risos> Espero que vocês tenham aproveitado as aqui que eu deixei no vídeo e por favor se você pegou aqui só avisa no comentário ou agradece ou fala qual aqui que você pegou para não ficar o pessoal tentando pegar a sua mesa a mesma aqui senão fica chato né só só dá um aviso só é isso aí obrigado para quem se inscreveu se você não quer perder mais que ou meus vídeos mesmo né, que eu vou trazer agora que eu comprei o microfone estava esperando esse microfone é só se inscrever aquele abraço falou valeu